Beleza, cambada? Agora vamos para a segunda parte do vídeo é, Linux mais do que um kernel, tá? Na verdade era para ser um vídeo só, mas acabou que eu parei para poder explicar o, sobre o último vídeo que teve, onde eu explico que tem mais do que kernel ali, tá? E, assim, esclareci aqui, assim, automaticamente, que quando você eh, desenvolve um recurso novo para o kernel, automaticamente você desenvolve comandos para você manipulá-los, tá? Então, assim, só por aí a gente já vê que isso não tem só kernel ali. E agora eu vou tratar assim, onde eu resolvi explicar e mostrar se Linux é realmente só o kernel. Uh, Tenha em mente uma coisa. Um sistema operacional completo, existe o termo na tecnologia, sistema operacional completo, tá? O que é um sistema operacional completo? Não confundam um sistema operacional completo, galera, com simplesmente assim, um sistema operacional que tem um ambiente gráfico, é, codex, e, uh, navegador, essas coisas. Não, isso aí são complementares, tá? Mas assim, dentro da tecnologia isso não é necessário... Para você ter um computador funcionando. Então não é, não é necessário, tá? O sistema de operação completo, na verdade, ele constitui da seguinte forma. Uma básica dele. Você tem um kernel, bibliotecas e um terminal. Por aí você já tem um sistema operacional completo. O que é chamado também de self-hosting. Ou seja, você já consegue manipular o seu computador. tá, Tendo ele todo em funcionamento. Hum... É um pouquinho mais a fundo isso, tá galera? Assim, você vê só assim o que é necessário, por exemplo, mouse não é necessário mesmo. Para o computador estar funcionando, não. Você consegue ter um computador funcionando sem a necessidade do, de ter um mouse ali, tá? É um assunto um pouquinho mais longo, deixa isso para outra hora. Por hora vamos só tratar o que é necessário, é, o Linux é só um kernel mesmo. Tá, então eu peguei dois artigos aqui, um da própria Linux.com, e o outro do manual Linux C. Linux C eu sou um apaixonado por esse manual. Tá, no artigo da Linux Com onde está escrito assim, o que é Linux? Né? Eles descrevem, aí eles escrevem o que é necessário para você ter um sistema operacional. Lógico que hoje você considerar usuários usando, é lógico que vai precisar de um ambiente gráfico, tá galera? Então vamos lá. Pegam nas partes onde eles citam o que é um sistema operacional, do que ele é constituído, eles colocam lá, por exemplo, bootloader, o kernel, Daimos, shell, servidor gráfico, ambiente desktop e aplicações. E já no Linux se descreve na parte anatomia de um sistema operacional que assim, um sistema operacional é na verdade uma pilha de software, cada item projetado para um propósito específico. Eles escrevem por exemplo o que, que um sistema operacional tem, que seria kernel, bibliotecas do sistema, ferramentas do sistema, ou seja, um terminal e comandos ferramentas de desenvolvimento, e tá, se a gente for cruzar essas informações, tanto do Linux como, quanto do Linux C, nós vamos ter, bootloader, kernel, diamonds, shell, bibliotecas do sistema, ferramentas do sistema, ferramentas de desenvolvimento, servidor gráfico, ambiente desktop e aplicações, aí eu te pergunto, bootloader, o Linux tem? Tem. Né? Feito para o Linux, não existe só Grub não, tá, antigamente era o Linux que foi desenvolvido inclusive para o Linux, Deu lugar para o Grub. Existe, por exemplo, o SysLinux e existem outros carregadores de boot. Tá? Kernel é o Linux. Uh, Diamonds, Linux tem. Aos montes, eu mostrei isso no artigo Diamonds, Diamonds e mais Diamonds in Need. Ah, citando algumas, por exemplo, a BSD, System5, SystemD, uh, Upstart, uh, Runit, Minit. Citei essas lá. Shell, Linux tem. tem. Uh, eu mostrei aqui por exemplo o Toybox o Toybox é um terminal desenvolvido para Linux ele não está podendo ser usado como terminal padrão ainda nas distribuições mas é, já é usado como terminal padrão no Android e já estão conseguindo alguma coisa também no Teasing tá mas e os demais terminais por exemplo Z -shell, -shell, uh, o Zsh Ksh o Cornshell né uh, Fish não são desenvolvidos pela comunidade Linux, porém, são desenvolvidos por outras comunidades e também tem para Linux. Então, assim, vocês querem saber, na verdade, o que, que eu acho de Linux tem um terminal ou não? Seguinte, imagina um emulador de jogos no Windows. Uh, a Microsoft desenvolve os emuladores? Não, mas são desenvolvidos por outras pessoas. Tem para o Windows. Logo, Windows tem emuladores? Tem. Qual que é a dificuldade disso? É a mesma coisa com terminal zshell, fish, Shells não são desenvolvidos pela comunidade de Linux, mas desenvolve para Linux. Logo, o Linux tem, um term tem terminais? Tem, ó, oh. tem terminal, da mesma forma. Bibliotecas do sistema, eu mostrei aqui algumas já no, na série muito além do GNU, por exemplo, eu mostrei a -Lib C, mostrei a Klibc, a New mostrei a Muscle, o está ganhando muita proporção tá? Tem outras bibliotecas que também são desenvolvidas para outros propósitos tá? Propósitos específicos que são tudo Linux também Ferramentas dos sistema, já falei que é do terminal E os comandos, por exemplo, eu mostrei aqui o Embiuteus Mostrei o Ninebase tá? Que podem substituir, por exemplo, o Core Utils do GNU Ferramentas de desenvolvimento, o Linux tem aos montes Servidor gráfico Linux tem, vários também. Ambiente gráfico Linux tem um monte. E aplicações, Linux tem uma gama de aplicações. Tudo que eu falei aqui é desenvolvido para o Linux, se não pela comunidade Linux, ou seja, Linux Foundation, é desenvolvido por outras pessoas pensando no Linux. Quer dizer, tudo isso aqui Linux tem. Então, aonde eu estou vendo só um kernel aqui? Você tem o kernel que tem daimon, que tem biblioteca, que tem comandos, que tem terminal. Onde que Linux é só um kernel? Galera, Linux não é só um kernel, mas ó, há muito tempo. Já deixou de ser, ó, há muito tempo, tá? Então assim, esse negócio de dizer que Linux é só um kernel, só pra ter que defender GNU no Linux, galera, é um argumento fraco. Tá bom? Então eu só quis mostrar aqui pra vocês que Linux não é só um kernel, ó. Não é pra mostrar ego, não, galera. É pra mostrar a parte técnica, científica. Eu não tô com questão de ego só pra mostrar isso. Porque questão de ego, esse negócio de falar GNU/Linux é só ego. Ao invés do projeto GNU usufruir do benefício, da ajuda que está recebendo, não, estão preocupados com o nome GNU/Linux. No Foca mais no benefício. É, pra mim é muito mais é, vantajoso. Eu usufrui da ajuda que eu recebo de outros projetos do que ficar preocupando com o nome. Honestamente, se eu fosse tipo a cabeça, o principal do projeto GNU, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha deixado e falando assim: ó, a partir de hoje não existe mais GNU, a gente está se juntando ao projeto Linux. Vai se chamar Linux. Era isso que eu faria. Então é isso, galera. Eu só quis debater isso com vocês. Um abraço e falou.